Bom pessoal, então a gente tem segunda-feira a Cúpula do Mercosul que encerra a presidência para o tempo de Paraguaia e, né, e que transmite a presidência para o Uruguai. As reuniões já estão em curso, ontem e hoje são as reuniões do Fórum de Concertação e Coordenação Política do Mercosul que trata dos temas políticos e sociais, Amanhã tem as reuniões mais técnicas, amanhã e sábado são as reuniões mais técnicas na área comercial. E no domingo, dia 17, a gente tem o Conselho do Mercado Comum, que é o, o órgão decisório assim, principal de condução do Mercosul. Tem também uma reunião de ministros de fazenda e bancos centrais no domingo. E, né, enfim, na, na, na segunda-feira, como eu disse, a presidência. A, a, a reunião dos presidentes, a reunião de cúpula que, que transmite a presidência para o do Mercosul. Uh, ao longo desse semestre se deu continuidade àquilo que vem sendo feito ao longo dos últimos anos, que é uma uh, retomada da, da prioridade do Mercosul em termos de liberalização comercial, de consolidação uh, do mercado comum. Uh, bom, como, como você sabe, a Venezuela ainda é membro do Mercosul, mas ela está suspensa por conta da, da aplicação da, da cláusula democrática. Uh, nós esperamos uh, ter uh, como resultados concretos nessa reunião a adoção do programa de trabalho para a agenda digital do Mercosul, que vai tratar de comércio eletrônico, segurança uh, das comunicações, segurança dos dados, e que está da nossa perspectiva articulado com a Estratégia Nacional de Transformação Digital, que foi publicada pelo Governo agora em março. Nós esperamos também que seja aprovado um acordo-quadro para o relacionamento do FOSEN, aquele fundo de convergência do Mercosul, com o FOMPLAT, que vai uh, ajudar tanto na... na elaboração de alguns projetos, como sobretudo em matéria de gestão dos recursos do, uh, do FOSEM para que eles sejam uh, geridos de uma forma mais eficiente, tanto em termos do que se faz com os recursos a cada momento, como também em termos de alavancagem para que isso possa ser coordenado com alguns uh, recursos e projetos de, uh, de organismos multilaterais. Nós estamos uh, tendo resolvido ou avançado muito na, na eliminação dos das maiores barreiras que tinham se acumulado, entraves que tinham se acumulado, nós estamos trabalhando para melhorar a eficiência do Mercosul, os mecanismos de funcionamento. A comissão de comércio que se reúne, sei lá, acho que são quatro vezes por, uh, por semestre e que trata da, da administração dos regimes do Mercosul, é, das mudanças de tarifas, das uh, Uh, regras de origem, enfim, dos aspectos mais técnicos, uh, nós estamos trabalhando na, na modernização do regulamento uh, dele. Queremos reformar uma norma que para o Brasil é muito importante, mas para os outros países também. Há uma possibilidade no Mercosul que se chama de uh, resolução 0808, então há o que vem de 2008, que é para desabastecimento a gente... Uh, uh, reduz temporariamente as tarifas de importação e está funcionando bem melhor do que há algum tempo atrás. Estamos também, continuamos trabalhando na questão de facilitação de comércio, que é um dos carros-chefes das negociações, das discussões em todas as esferas, desde o AMC até as as diferentes negociações de livre comércio, mas que tem tido muito destaque aqui na região. É, estamos uh, discutindo a, a, a adoção de um, de, a, ou melhor, ou a modificação do comitê técnico de assuntos aduaneiros para que ele expanda o seu mandato e passe a tratar de todas as questões de facilitação e não apenas das uh, alfandegárias. Então, uh, foi, foi, enfim, uh, bem encaminhada, eu, eu acho que vai chegar uma, uma decisão sobre um, a criação de um grupo ad hoc de temas regulatórios. Essa questão uh, regulatória abrange várias coisas, né? além dos, uh, dos regulamentos técnicos, é, é, é, é centrado em regulamentos técnicos, mas está é, é, se mudando de um enfoque que na origem do Mercosul estava baseado em organização para algo uh, mais pragmático, que esteja baseado em convergência e mais voltado também para a, a expansão das exportações do Mercosul como um todo para o mundo. Não seja uma coisa voltada apenas para dentro do Mercosul, mas esteja em linha com o que se faz no e que seja também uh, pragmático, ou seja, que não fique baseado nesse mecanismo tradicional de, uh, de consenso, que no fundo muitas vezes acaba sendo uma questão de veto. Então, há, há propostas que foram, inclusive, é, é, uh, apresentadas inicialmente pelo Brasil, de iniciativas facilitadoras de comércio, que é a possibilidade de arranjos setoriais voluntários em, em determinadas áreas, e uh, também é de um protocolo de coerência regulatória, que seria a adoção de boas práticas uh, regulatórias pelas agências dos diferentes países. Matéria de transparência, publicidade, procedimentos de consulta, de. de uh, o que se faz em relação à fundamentação científica. Bom, em matéria de uh, relacionamento externo, o, o semestre tem sido bastante ativo, depois de muito tempo. Nós estamos contando né, com, com essa perspectiva real de conclusão do um acordo com a União Europeia. Mas foram lançadas neste semestre as uh, negociações com o Canadá e a Coreia do Sul. O ministro Alguerzo Nunes esteve em Seul junto com seus colegas. É, Continuam em curso as negociações com esta, que é aquela associação de livre comércio uh, que envolve Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Uh, vai haver reuniões enfim, nas, nas próximas semanas e se avançou bastante no uh, diálogo exploratório com Singapura, Singapura vem, vem andando muito bem, inclusive quando houve a reunião em Seul O representante de Singapura foi até lá para se reunir também com seus colegas do, do Mercosul nós uh, continuamos implementando aquele roteiro, aquela honra de ruta de, que foi acordada no ano passado com a Aliança do Pacífico e nós temos a expectativa de que se realize uma reunião de cúpula da Aliança do Pacífico com o Mercosul no mês que vem uh, a, uh, no, no, no México. Acho que é 24 de julho a data. Em relação aos temas políticos e, e institucionais uh, e sociais, nós continuamos o esforço de racionalização da estruturação do Mercosul, a figura do alto representante foi extinta e os recursos estão sendo concentrados na parte mais operacional. Nós mudamos durante a presidência paraguaia os procedimentos e os requisitos para os concursos do Mercosul para torná-los mais, mais ágeis, mas ao mesmo tempo respeitando todos os critérios de, de transparência, publicidade e, e capacitação técnica. Está em curso um trabalho muito importante em relação ao Estatuto da Cidadania, que é um programa para os próximos cinco semestres, ou seja, vai de agora até 2020, para avaliar e aprimorar os, os planos, o plano de ação para a conformação desse Estatuto da Cidadania, que foi... Uh, quer dizer, já foi reformado lá na, na, durante a, a presidência pro tempo do Brasil, mas a ideia é que ele conti, que continue esse trabalho. Aliás, eu faço aqui um parênteses para dizer, né, um, uma das coisas que nós decidimos fazer desde o ano passado já foi é, tirar um pouco a ênfase é, na, na ideia de que cada presidência tem que ficar lançando novas iniciativas. Nós precisamos de continuidade e, e um uh, aprimoramento constante. E à medida que se tiram, os, se resolvem as grandes questões, é, muito do funcionamento do bloco depende de um trabalho mais pormenorizado, que envolve cada uma das agências, às vezes uma, um, um aperfeiçoamento de instrumentos que são menos glamourosos, mas que são os que acabam fazendo com que o bloco funcione uh, ou não funcione. Uh, essa questão do Estatuto da Cidadania envolve uma série de coisas que têm muita relevância, né? a livre circulação, é, o reconhecimento de diplomas, é, é, como é que funciona a vida dos cidadãos nas áreas de fronteira, então isso é uma área importante. E acho uh, também importante destacar que em abril uh, foi... Uh, agora, durante a presidência paraguaia, né, foi aprovado o primeiro plano estratégico de comunicação do Mercosul. Eu espero que vocês, uh, inclusive, recebiam o feedback de vocês em relação a como isso tem funcionado. A minha uh, impressão é de que uh, essa, enfim, nós tivemos um, uma certa dificuldade de comunicação no Mercosul, uh, se criou uma unidade que está tá fazendo um esforço grande de divulgação. Enfim, e, uh, para concluir, né, a presidência paraguaia ela foi um pouquinho mais curta né, ao longo dos últimos anos, em geral, a, a cúpula se dava no mês de julho, mas isso tem a ver com o calendário eleitoral paraguaio, mas ainda assim eu acho que o Paraguai, o Paraguai fez um trabalho bom é, de continuidade, e consolidação do que tem sido é, o, o trabalho no Mercosul desde que a gente conseguiu superar a pendência da, da Venezuela. Nós temos uma agenda clara, definida, está tratando de questões novas e da, das, novas no sentido de que não estavam na agenda do Mercosul, mas, são, mas é aquilo que se discute em todas as áreas de integração uh, do mundo. Acho que é isso, não é? Sim. Sim. É, eu queria ter duas perguntas. Uma... Esse resultado concreto na agenda digital, eu queria que você explicasse melhor, assim, que vai ter uma resolução para comércio eletrônico. E a segunda pergunta é essa cúpula que vai ter no México, fugindo um pouquinho, é uma, essa reunião de cúpula, é a Aliança do Pacífico e Mercosul. o Mercosul. O que se espera no início da, da negociação? É Não. 24 de julho, né? 24 de julho, tá. pelo, pelo, pelo, pelo que diz as minhas anotações. Bom, primeiro em relação à questão de comércio eletrônico, e que é comércio eletrônico, mas é também essa questão de segurança de dados e é, é, é, é, é tudo mais. É, a, a questão é a seguinte, quer dizer, tem havido um processo de é, elaboração legislativa é, e de é, checagem, assim verificação mais ampla de adaptação dos sistemas legais à nova realidade da economia digital. Né? Então, é, por exemplo, qual é a validade de um documento assinado eletronicamente e como é que isso se relaciona com os protocolos e, e, e com a regulamentação dos diferentes países? É. Eu ainda não sei se isso, se a ideia é chegar num regulamento Mercosul que trate disso de forma detalhada ou que crie um procedimento, porque isso também requererá atualizações progressivas. Né? Essa questão de blockchain, por exemplo, agora já está sendo adotada para alguns países para reconhecimento de documentos. É ainda uma coisa assim muito de ponta e tem um pouquinho de um lado de Marte. Eu confesso que eu não sei qual é o ponto final, mas o fato é que... Como isso se torna cada vez um elemento mais importante, tanto como oportunidade comercial direta, como de regulamentação que afeta tanto o comércio como a vida dos cidadãos. Por exemplo, se a gente está no processo aqui de alteração dos nossos documentos de identificação no Brasil, isso é importante que haja uma conversa no Mercosul para primeira compatibilização entre nós para facilitar o comércio e a vida dos cidadãos aqui. E, segundo, como é que isso se relaciona com as nossas negociações comerciais, né? como é que uh, uh, a União Europeia, por exemplo, adotou, vocês devem estar todos recebendo esses e-mails para confirmar se vocês querem ou não receber uh, as ofertas, né? isso tem a ver com uma nova regulamentação europeia. É importante que o Mercosul tenha uma posição comum uh, em relação a isso, ou pelo menos procedimentos para se posicionar em relação a isso. Se isso é, inicialmente, assim, uma, apenas uma questão de atitude ou se isso vira uma política, é justamente o que, que, o, que o grupo vai fazer. Em relação à, à Aliança do Pacífico-Mercosul, a questão é, é, é a seguinte, né? quer dizer, não há uma ideia de fazer uma negociação de um acordo Mercosul-Aliança do Pacífico de livre comércio. Nós já temos acordos é, ou do Mercosul ou dos países individuais aqui na América do Sul, né, com os integrantes da América do Sul, com o Chile, o Peru e a Colômbia, com o México tem havido um pouco mais de dificuldade para avançar, eles estão com uma atenção concentrada em outro tipo de negociação nesse momento. Mas é, é, a, a realização da cúpula seria, acho, ou daria, caso ela venha a, a se realizar, uma sinalização política importante da disposição de, dos principais países da região de continuarem avançando tanto na consolidação dos acordos que já existem, como na identificação de oportunidades e também, por que não dizer, de divergências e obstáculos, para fazer com que as coisas fluam da melhor maneira aqui na América Latina. Acho que isso é uma sinalização importante, tanto para nós como em relação ao resto do mundo. Sim, já é minha A Le hablo en español porque no... Sí, por favor. Este, no, quería preguntarle, el, el canciller se tenía una llamada telefónica esta mañana con la comisaria europea y quería saber un poco si se puede saber el contenido de esas conversaciones y si tienen que ver precisamente antes de la cumbre del Marcosur algún avance que pueda haber con las negociaciones lamento, pero no, no tengo información sobre esa sobre, sobre, sobre, eh, ligación. Isso eu acho que a IG talvez possa ajudar a, a obter uma resposta para isso tudo, mas Eu realmente não estou fazendo do joguinho aqui, eu, eu não sei eu, eu, tá. eu o que Fábio do Queria saber duas, duas perguntas. Primeiro, a Venezuela vai estar na pauta de alguma conversa do Mercosul. Qual é a situação atual? Né? É. É, para onde ela pode evoluir? evoluir? E, segundo, é, você acredita que é possível fechar ou avançar muito em alguns desses acordos que o Mercosul está negociando com outros blocos, com a União Europeia, ou então a Coreia do Sul, esses que você citou, o Canadá, ainda neste governo? Michel Temer, obrigado. É. Não, bom, Em relação a Venezuela, a Venezuela tem sido objeto de conversas constantes entre todos os países da região, porque é, ela... Obviamente, a, a crise venezuelana está transbordando. Né? Há uma crise humanitária uh, no, no país, há um êxodo de venezuelanos e todos os países estão tendo que lidar, uh, em distintos graus, com o impacto que isso tem uh, para os seus uh, serviços de acolhimento, enfim, tudo isso. Agora, não consta da pauta desta reunião do Mercosul. Né? A questão da Venezuela dentro do Mercosul foi é, definida de maneira, eu diria, semi-permanente, quando se aplicou a cláusula democrática. Semi-permanente no sentido de que é, a Venezuela não, é, não constitui um óbvio ao funcionamento do Mercosul. Por outro lado, nós estamos aguardando a restauração da democracia na Venezuela para poder é, tentar reincorporar ou dar continuidade ao processo de incorporação da Venezuela. Em relação às negociações, algumas delas, sim, nós esperamos concluir neste governo. com a Mercosul a União Europeia, nós certamente esperamos uh, concluir nos próximos meses, ou pelo menos ter aquela definição, uh, os europeus chamam de definição política, né? que na verdade é a, a definição dos principais temas e parâmetros da negociação. Depois há um, uma certa... Assim, um trabalho de refinamento jurídico, mas, mas uh, uh, os grandes parâmetros nós esperamos, sim, resolver uh, o, quanto, o quanto antes. Algumas dessas outras negociações, talvez não, né, então com esta, embora ela seja uma relação que está muito vinculada aos parâmetros da negociação com a, a União Europeia, eu acho que é possível que ela, que ela fique para o ano que vem, mas se avançando de forma bastante concreta e também em função do, de, do que aconteça, pode ser que possa ser acelerado o cronograma. Com o Canadá, ela recém foi uh, iniciada, da mesma forma com a Coreia, é, seria muito difícil imaginar que isso possa acontecer. Agora, no caso, assim, por exemplo, nós uh, abrimos uma negociação com o Chile para a ampliação e a complementação do que já é um, um uma liberalização total na área de mercadorias, mas nós estamos com uma negociação para tratar de vários outros temas relacionados uh, a, a comércio com eles, na área regulatória, enfim, de concorrência, serviços, uma série de coisas. Isso, o, o, o plano é que isso seja concluído até dezembro. Essa paralisação dos caminhoneiros, toda essa crise de desabastecimento que a gente teve no Brasil nos últimos dias, isso pode ser pautado também no Mercosul? O senhor falou dessa resolução 0808 de desabastecimento que Queria... ele... Não, Não, eu... lá, Não uh, isso trata do, do, do, do seguinte, é, é, é especificamente uma, uh, o que ela prevê é a redução de tarifa para uh, quando tenha acontecido alguma coisa específica e extraordinária em termos de produção. Né? Ou seja, então se há uma quebra de safra uh, de um produto que uh, normalmente tem uma tarifa mais elevada para possibilitar a, a, a, o abastecimento durante um período, se estabelece uma cota ou uma redução uh, uh, horizontal de tarifa. Quando falta um insumo petroquímico, né? é para esse tipo de coisa. A questão dos caminhoneiros não tem, realmente não se resolveria com uma redução de tarifa. Né? É um problema interno no Brasil, como também enfim, agora a Argentina pode enfrentar alguma coisa semelhante na área de transporte, não, não, não há uma relação entre os dois temas teniendo en cuenta las medidas proteccionistas que está aplicando Estados Unidos ¿hay en el Mercosur alguna eh, idea de cambiar estrategias o, o de ver cómo enfrentar el proteccionismo económico que está dando lugar en el mundo? Eh, un, un Mercosur claramente optou ao longo dos últimos dois anos por uma estratégia de maior inserção na economia mundial. Primeiro, de eliminação de uma série de barreiras que foram impostas dentro do Mercosul e que foram, em larga medida, levantadas. E, em segundo lugar, essa agenda de negociações externa mostra que, neste momento, pelo menos a estratégia dos países é de buscar mais comércio e não menos comércio. Claro que o, o, as medidas anunciadas e algumas tomadas e a perspectiva de novas medidas pelos Estados Unidos é, é, são motivo de preocupação, são motivo de é, diálogo entre os países do Mercosul. Agora, é, o, a resposta tem pelo menos até agora tem sido pontual, né? não há nada uh, evidente que os países possam fazer em relação a essas medidas especificamente, a não ser reiterar uh, a importância que todos nós atribuímos a um comércio baseado em regras, essencialmente ancorado no sistema da OMC, e uh, a, a mensagem de que, uh, para nós, uh, protecionismo não é, uh, certamente, a solução e não é o caminho que nós desejamos tomar. Tá bem? Então tá, muito obrigado.